A1. Um, é preciso dar tempo para Robson se acostumar na nova escola e os professores deveriam propiciar muitos amigos para ele, ter mais paciência, compreender o que está se passando. Ele precisa de tempo para se adaptar e é importante estar em uma escola comum. Ele precisa entender que essa escola não é um lugar perigoso, é como se fosse a casa dele. A3. Deveria chamar.